bem gurizada já estamos na estrada eu queria fazer alguns testes hoje mas hoje dia 3 de janeiro a gente continua com um fluxo bem intenso de veículos aqui na rodovia então não vai dar para testar muita coisa Vou fazer só o teste de, das configurações do Quick Shifter, certo? E outros testes aí a gente vai fazer mais pra frente. Você falou? Então agora a gente tá no modo 2. o modo 2 Ele começa em 3.500 RPM A 13.500 Não vou Conseguir levantar muito giro Porque o trânsito está bem intenso É mais para ver como fica A troca de marcha O modo 2, se eu não me engano Eu estou com 65 milissegundos De corte Na ignição do motor para troca de marcha Com 75 70% de sensibilidade no pedal de câmbio Agora troquei para o modo 3, o modo 3 é o adaptativo, conforme a rotação do motor é selecionado uh, o tempo de corte, então ele varia de acordo com a, com a rotação, 3.585 e assim vai. Mas como eu disse, o trânsito está bem forte Não vai dar para testar muita coisa Então Mais um videozinho Para complementar As partes anteriores Agora eu faço a edição E largo para vocês Vamos acompanhar aí mais um pouco E outro, eu estou de garupa hoje, de novo Meu filho Vicenzo está me acompanhando aqui na, na estrada para sentir um pouquinho do, do motorzinho da ruiva Ó, em, em baixa rotação tu nem sente a troca de marcha Em alta rotação ela fica um pouco mais agressiva aconteceu agora, aonde parece que eu debrei a moto, eu toquei no no pedal de câmbio sem pressionar o suficiente para efetuar a troca de marcha, como ele está programado para cortar o giro em 70% da pressão, ele cortou o giro, eu não completei a ação, então dá essa impressão de que eu debrei a moto acelerada, entendeu? Uma das coisas que eu notei é que tanto pressionando para cima o pedal de marcha quanto para baixo. Quick Shifter uh, recebe ele recebe a sensibilidade no aplicativo. Ou seja, se eu quiser trocar para baixo, a princípio né, vamos verificar mais a fundo essa, essa questão, mas se eu quiser trocar para baixo, eu troco ele corta. Se eu quiser trocar para cima, ele corta também. Então, eu não sei se se é se é algo saudável, digamos assim, para motor e para o próprio quick shifter fazer a troca de marcha na redução. Vamos, vou me aprofundar mais nessa questão aí para saber se ele pode também ser usado tanto para baixo quanto para cima.